em graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hoje nós iniciamos o nosso programa, o ADEC TV, e nós estamos aqui no quadro Entre Elas, um papo voltado para nós mulheres, e demos início seguindo ouvindo um conselho do apóstolo Paulo. Nós, mulheres, temos, muito, temos a tendência em reclamar, em murmurar das coisas. Como nós murmuramos? Às vezes reclamamos muito da bagunça que os nossos filhos fazem, em vez de agradecer pela boa saúde deles. Reclamamos, às vezes, do almoço que temos que fazer, ou da pia cheia de louças, em vez de agradecer por uma mesa farta. Mas nós somos assim. E, diante disso, dessa situação, dessa circunstância, de coisas tão simples, e a gente não percebe né, o quanto somos, às vezes, ingratas. Essa é a palavra. Diante de tantas murmurações, e principalmente em cima de coisas simples, não percebemos nossa falta de gratidão. Eu vou usar essa expressão, a nossa falta de gratidão pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E para conversar né, sobre esse assunto, sobre gratidão, sobre mulheres fortes em tempos difíceis, nós estamos aqui hoje no estúdio recebendo duas mulheres, duas mulheres fortes, duas mulheres de Deus, Amém. duas mulheres repletas de sabedoria divina, para falar um pouquinho sobre isso, que é a irmã Magda Gama e a irmã Sirlei Guerra, a irmã Magda e a irmã Cirlei são membros da Assembleia de Deus, congregam aqui no Templo Central. A irmã Magda, professora da Escola Dominical. E irmã Cirlei, também professora da Escola Dominical, Amém. dirigente do Círculo de Oração Jardim das Oliveiras. O Benção, <risos> aqui Glória. <risos> e Nossa. como é que vocês estão? Cumprimentar as nossas mulheres. Tudo bem, né, Tudo Carol? Bem? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Ao lado da Magda, muito bom participar mais uma vez. Prazer é todo meu estar ao lado da Cirlei, uma honra para mim estar ao lado dela, da irmã Carol. Muito obrigada pelo convite. Irmã Magda, antes da gente começar, tá sentindo falta do coral, irmã Magda? Demais, demais. Nossa, como eu estou sentindo falta do coral. E não somente eu. O Isaías fala o dia inteiro, por que, que acabou o coral? Eu falo, não acabou não, Isaías, é por causa da pandemia. Ele fala assim, ah, mas eu estou sentindo tanta falta, deixa eu ir lá um pouquinho. Eu falo assim, não, meu filho, não tem ninguém lá não. Vê que você nem vê o Adão lá, você está vendo o Adão? Adão não está lá. Uhum. Mas ele fica com tanta vontade, tadinho. Mas a gente fa sente falta sente. mesmo. Nós estamos né? sentindo falta do coral, né? Ah, Como é maravilhoso. Falta. Muita falta. É. Um dia nós vamos fazer um programa só para falar a história toda do coral, né? Nossa. Como é lindo! É! Mas agora vamos iniciar a falar desse tema, né? Mulheres fortes em tempos difíceis, gratidão. Irmã Cirlei, a gratidão pode ser definida como virtude? Com certeza que sim. Né? É, quando é, eu fiquei pensando sobre essas duas palavras, tanto gratidão quanto virtude, né? São coisas que você não nasce com elas, hum. né? A Bíblia fala de uma mulher virtuosa, né, Carol? No ah. Provérbios 31. Hum. Nós não nascemos virtuosas, né? E não nascemos gratas também. Né? Aliás, é, eu ouvi algo muito interessante, né? De uma psicóloga, ela dizendo que nós já nascemos reclamando. Não é verdade? É verdade. Chorando. É chorando. Já nascemos reclamando, já nascemos chorando, né? Reclamando que saímos daquele ambiente seguro, né? Entramos num outro desconhecido e já nascemos chorando, reclamando. Então, é uma virtude, né? A gratidão, ela precisa ser praticada, trabalhada, adquirida. É uma decisão que nós tomamos, ser gratos. Que e é... aí a gente vive trabalhando em prol disso, né, Magna? Com certeza. É uma virtude, é uma virtude... É, talvez das maiores virtudes da vida do ser humano, ser grato porque eu vou te falar uma coisa é, por experiências de vida que a gente vai tendo e eu creio que vocês também quem está nos assistindo, nos ouvindo né, né, nesse dia, também pode, pode constatar isso é muito desagradável conviver com pessoas ingratas muito. É muito custoso isso, né? Reclamando o tempo todo, meu né? Meu Deus, então a gratidão é uma virtude que eu posso é, ter, é, alimentá-la, praticá-la, até que se torne meu hábito de, né, de, de conduta, né, até que se torne para mim algo natural, que faz parte do meu ser, a gratidão. É. é um hábito que nós temos que adquirir. Precisamos. Né? Adquirir. É... Porque é colocar em prática. Né? Exercitar. Exer... Né? Irmã Magda, e quando a irmã lei fala né, disso, praticar, né, adquirir, colocar em prática. Então, é um hábito que tem que adquirir. Assim, ele é um, um, um, um hábito muito consciente. Consciente, Isso. A pessoa tem que tomar essa decisão. É. Né? Tá, né? Eu é. tenho que ser grata. É, porque quando a gente desenvolve essa, esse hábito de gratidão, aquilo faz bem para a gente mesmo, né? A, é gente, a gente sabe que quando eu sou grata a alguma coisa, é, é, eu estou fazendo bem para mim mesma, não é? É verdade. Eu, estou, eu tenho que desenvolver esse hábito de gratidão, porque igual a irmã Cirlei falou, é, é horrível você ficar ao, ao lado de uma Sim. pessoa... Que, que reclama o tempo todo, que nada está nada bom, vai fazer uma comida, a comida não está boa. É, né? Fica o tempo todo reclamando, ah, reclama da roupa mal passada. Às vezes, né? qualquer coisinha serve para reclamar. É difícil, ser Fica né? grato pelo que tem, pelo que Deus deu. É muito difícil. Ela sempre acha um defeito. Em algo para poder murmurar. É, é. Desestimula qualquer é. atitude, né? Que a outra pessoa, é, que está ali, as pessoas ao derredor, que está tentando ali ser né, cordial, simpática, amável e fazer o bem, desestimula, né, desmotiva né, uma pessoa ingrata o tempo todo e por tudo. É, faz mal não só para ela a gratidão faz bem para gente né Mas como bem. você disse e bem para o próximo ah, ao contrário disso a ingratidão é. faz mal para quem pratica e para quem a recebe quem a, a ingratidão assim é, a murmuração demais né? a quando você faz a reclamação ela gera um sentimento de preguiça em relação aquela pessoa fica com preguiça mesmo eu falei, não, gente, quando... É, porque tira que vai a sua energia, sua, né? Tira, energia, tira sua energia. assim, quando que vai ser, né? Vai agradá-la? Vai existir algo que vai agradá-la? Uhum. É, é. Não é fácil, né? É verdade. É, é, a gratidão é uma das forças mais intensas que existe. O poder da gratidão, sabe? É uma das forças maiores. As pessoas precisam ser gratas por tudo que elas têm. Sabe, é... é tem que desenvolver essa, esse, esse, esse dom. Eu acho que até é um dom. É um dom. Né? É uma virtude. É uma virtude. Virtude é, virtude. é. Né? Virtude, né? é tão, tão linda essa palavra, Verdade. tão singela. É. Né? Verdade. E, vem, e, e virtude e gratidão vêm de atitude. Né? atitude. É. Outra coisa também, minha querida, é que a gente vê que quando a gente é grato, a gente está louvando a Deus. Com é certeza, certeza é velho. Não é? Quando é a verdade. gente é ingrato, a gente está sendo injusto com Deus. É estamos reclamando é? de algo que está mal feito. Não é isso? É, é. Verdade. Nunca estamos satisfeitos, né? Tipo, quem reclama muito parece, né? parece que não vai existir um ponto que aquela pessoa vai estar satisfeita. É, é a síndrome da falta, né, da Carol? falta. Sempre está faltando alguma coisa. Adquiriu, conquistou já enxergou a falta de outra coisa. É um descontentamento constante, é provocado por um coração ingrato, né? É verdade. é verdade. E eu vou começar essa com a irmã Magda. Irmã Magda, é mais fácil reclamar ou agradecer? Ixi, é... Minha filha... Vou te falar uma... Sabe, eu, eu penso assim que as pessoas que reclamam muito, como nós falamos aqui, as pessoas que reclamam muito são as pessoas que não são gratas, né? Elas não são gratas. Então é muito mais fácil reclamar do que agradecer. É o que a gente tem visto, né? As pessoas reclamam das mínimas coisas. Reclamam que o culto está demorando, reclamam que o culto acabou de pressa, <risos> não é? Reclama que a pregação está sendo muito longa ou que a pregação está sendo curta. Reclama do louvor, reclama disso daquilo. Isso são só isso, alguns exemplos, Isso né? são, é, são os pequenos exemplos. Mas a tendência da, da, da pessoa, eu não vou generalizar, não, mas a tendência da pessoa que é ingrata é de reclamar. Reclamar de tudo. Reclama do frio, está frio demais. Reclama do calor, está chovendo demais, não está chovendo. Então, são detalhes, né? Reclama da falta de chuva, depois está é, chovendo demais. É, a pessoa nunca está satisfeita. Então, é, mostra isso que a pessoa está sendo injusta com aquilo que Deus faz para a gente. E, né? é. e, e irmã e já assim, dentro dessa pergunta, talvez reclamar seja até um hábito nosso, uma rotina? Sim, faz parte da nossa natureza, da natureza. humana. Por isso que reclamar é mais fácil do que ser grato. Porque na nossa natureza, ela já está arraigada. Essa insatisfação, esse descontentamento. É. É. É. A gente isso acha faz parte de uma natureza pecaminosa, é nossa, caída. É. Né? É. E, e, e, e o contrário disso, a gratidão ela tem que ser trabalhada. Tem que ser algo que a pessoa é, conscientizou. Eu preciso ser grata, porque a gratidão, como a Magda disse... Traz benefícios para mim e para quem está ao, está redor, ao redor de, de mim, mim, né? É verdade. Então ela precisa ser trabalhada, é dia a dia, é constante, precisa se, se policiar, prestar atenção nas suas atitudes, Estando nas alerta. suas palavras, estar tá alerta, então dá mais trabalho, dá não mais é verdade? Trabalho. Uhum. Então é muito mais fácil murmurar, reclamar, colocar defeito. Estar descontente. A gente já acorda assim, nossa, dormi mal. Ai, dormi pouco, né? Acho que a gente já levanta, por isso que eu falo, já murmurando alguma é, coisa. Carol, se você me permite, é claro. algo que, que eu fico assim... Eu me detenho nisso porque me ajuda a prestar essa atenção, a estar em alerta quanto a isso. É que a questão da gratidão e da ingratidão, da reclamação, da murmuração... Porque a ingratidão é tudo isso, né? É uma questão de olhar, né? Onde está o seu olhar? Em que a gente está focando? Onde nós estamos mirando? Então a pessoa que é ingrata, ela está mirando em que? Nas coisas ruins, nos problemas, nas dificuldades. Ela só consegue enxergar isso. Você abriu o programa falando sobre, ao invés de reclamar da bagunça dos filhos, né, uhum. vamos agradecer por uma mesa farta? Então quem está reclamando da bagunça das crianças, não, é isso mesmo, né, você abre o um é, programa falando é, é, isso, é né? agradecer pela saúde deles. Isso, a saúde deles, porque é, Eu fui criada, Magda, talvez você também pode me ajudar aqui agora, fala, é, com as pessoas falando, criança é, bagunceira é criança saudável. <risos> é, realmente. Eu fui criada ouvindo isso. Tá fazendo bagunça, tá aprontando é porque tá com saúde. Tá com saúde. Amuou, ficou quietinha, pode Sim. olhar que tá com febre, tá passando mal, alguma coisa tá errada. Tá então, quando você abre o programa, assim eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque às vezes o nosso olhar tá na bagunça que foi feita, tá, tá na coisa errada, tá tá voltada para o sentido errado e um coração grato. Quando a pessoa quer trabalhar isso em si, fala, não, eu decido, eu vou tomar uma decisão, que eu quero ser mais grata. Inclusive, tem um hino da nossa harpa, que você citou antes da, do início do programa, né, Magda? É o 370, 370, 370. Que da Arpa fala, é uma oração que a pessoa faz a Deus, Senhor, mais grato a Ti. Eu quero ser mais, mais grato, grato a Ti. É e a gente tem que ser grato a Deus e grato às pessoas que estão ao nosso redor, grato pela vida e por tantas outras coisas. Mas eu vejo isso, Carol, um olhar no sentido, no foco certo. né? Então, sou grata por, é, por aquilo que eu acho de bom nessa situação. O que é que eu tiro de bom, bom nessa dessa circunstância? Situação. Você lê um texto aí da palavra, né? Uhum. Em, que, tudo em tudo dai graças. Não é por tudo. Em tudo. Eu não posso dar graças a Deus por tudo, mas em, em tudo, tudo eu posso. Igual a gente usa na Irmã Magda também, a palavra nos diz, né? Tudo posso naquele que, que me fortalece. fortalece. Eu acho também uma forma de gratidão. Tudo posso. Eu posso os tempos bons, eu posso os tempos difíceis, porque é uma forma de gratidão. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, é um em grato. tudo, dai graças. Uhum. Irmã Magda, continuando. Aí, agora a gente vai entrar nessa parte que eu acabei né, de falar. Como ser grato nas adversidades? Há um segredo? Uau. Aí. aí, minha filha, aí que eu acho que pesa bastante, sabe? Ser grato na adversidade. Poxa vida, é, mas a gente consegue, sabe? Com jejum, com oração. Porque você, às vezes, gosta demais de uma pessoa e aquela pessoa comete alguma coisa com você que te entristece, que te aborrece, que te joga no chão e você ser grata àquela pessoa por aquilo é muito difícil, querida, muito difícil mas não é impossível eu aprendi uma certa vez com o nosso querido irmão que ele contou para nós a respeito de um homem que praticou uma injustiça com ele, muito grande, muito grande. Ele ficou tão magoado com isso, com essa injustiça, que ele ficava por dentro, ele não conseguia pôr na mente dele que tinha que perdoar aquele irmão, sabe? Porque ele, ele, ele ficou muito magoado, mas ele orou e falava com Deus assim, eu preciso amar esse irmão. Eu tenho que amar esse irmão. Eu vou orar para poder o Senhor me dar graça para eu poder é, perdoar esse irmão. E ele orou muito tempo muito tempo orou, jejuou nesse sentido. E aí ele conseguiu, sabe, agradecer a Deus pela atitude daquele irmão com ele, porque ele aprendeu que a gente tem que ser grato até nas adversidades. As pessoas fazem mal, você não acredita, não acredito que fez isso comigo, né? Será possível? Por que a pessoa fez isso comigo? Eu nunca fiz nada para ele ou para ela, mas aí você fala obrigada meu Deus, porque através dessa atitude é, eu aprendi que o amor do Senhor é maior do que qualquer ingratidão. Amém. Não é? Então a gente tem que exercitar, tá que minha exercitar. linda? Mas é por isso que fala, tudo posso é. naquele que me fortalece. Tem que exercitar. É uma luta, é uma guerra, Verdade. mas não é impossível. A gente pede ao Senhor e Ele dá a graça e a gente consegue agradecer a Deus por aquilo por, por aquela atitude e saber perdoar e, né? e, seguir em frente. e seguir em frente. Com coração agradecido. Com coração agradecido. Irmã Cirlei, irmã Magra, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho sobre gratidão. Até daqui a pouco.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 Voltamos para, para o nosso segundo bloco, aqui do Entre Elas. Estamos conversando com a irmã Magda com a irmã Cirlei sobre gratidão. Irmã Cirlei, então, né, ser grato na diversidade, o segredo está confiar em Deus? Com certeza. É, eu vejo, Carol, que quando você perguntou, tem um segredo? Tem. Tem segredo. E quando isso é desvendado para nós, é uma libertação muito... Muito assim, que vai no profundo né, do espírito, alma e corpo. Por quê? Te é é, liberta mesmo, te tira exato, daquela prisão. Te né? tira, porque é, Lá no início a Magda né, ela tinha dito que faz bem para nós. Então você exercitar a gratidão, é, o, o seu cérebro, a ciência já mostra isso, que ele reage de uma forma diferente. A pessoa fica menos amarga, menos... Né? agressiva, uma, uma pessoa menos agressiva, a pessoa ela, ela consegue ser mais dócil, mais compreensiva, e o segredo de ser grato na diversidade, né? é, eu posso te dizer, um dos segredos, e talvez o maior de todos, é você saber quem está com você nessa diversidade, você não é grato pelo problema, mas sim, em como você está passando por esse problema Quem está com você Porque na palavra do Senhor nós temos esse segredo O né? Senhor Jesus ele disse pra, lá no Evangelho de João Estou com vocês todos os, os dias, dias até a consumação, consumação dos, dos séculos, séculos. Amém. Então passando luta, passando por problemas, passando por adversidades Você sabe quem está com você ele fala, né? Todos, todos os, os dias. Todos os dias. Não é um Emmanuel, dia sim, dia não. Emanuel, Deus conosco. conosco. Então, eu não tenho como agradecer, porque uma tragédia aconteceu, mas eu louvo a Deus que no meio daquela tragédia eu não estava só. O Deus Emanuel, né, Magda? É. O Deus conosco, estava ali nos sustentando, estava ali nos dando graça, nos dando condição de de superar, Verdade. de suportar a presença do Espírito Santo estava ali e sempre, né? Vou pegar tem aqui uma um fala da Magda. Tem um aprendizado, né? Sempre você tem algo para acrescentar na sua vida de amadurecimento, de experiência, de provar e ver Sim. que o Senhor é bom. É provar e ver. Exato, né? porque na adversidade, né? Você que? tem como passar essa experiência. Você sabe quem você é em Deus. E por saber quem você é em Deus, que você é filho e filha amada, você sabe que Ele está ali o tempo todo, do seu lado, né? Te guiando, Exato. te amparando, Exato. em cada situação. Então o segredo Ele... é esse, palavra de Deus, a fé, a confiança, a oração. Jó sabia, né? Verdade. Né? Nós temos a história de Jó. Que é maravilhoso, né? Jó sabia que, que ele estava é. com ele. Exato. É incrível, né? E ele, em ele, determinado ponto, lá no final do livro, ele fala, porque eu sei Sim. que o meu Redentor vive. A Deus. Então, olha que convicção. No meio daquela adversidade, daquela tragédia toda, tragédia toda, ele estava convicto de que ele não estava só. E é isso que nos mantém, né, Magda? É isso que nos mantém. É. Sim. Porque Ixi. há pessoas que, Carol, se não fosse ela saber que quem está com ela é um Deus todo poderoso, que a ama e que segura ela em seus braços, desesperava, ficava louca, louco. Mas isso não acontece por quê? Porque tem um Consolador conosco. Glória a Deus. O Espírito Santo, que é o nosso Nossa. Consolador, ele nos orienta, né? ele nos ajuda a passar por essa, por essa diversidade. Né? Fazendo com que a gente entenda que... Nós não temos que lutar contra a carne, mas sim ah, contra as é potestades malignas. Os nossos inimigos. Nossos né? inimigos. O nosso inimigo, é. <risos> maior de tudo. Verdade. E, e, já, desenvol... e, e já nisso, irmã Cirlei, né, como a gente falou, né? como ser grato na diversidade. Então, agora, e gratidão? Então, contribui para uma vida feliz? com certeza é o que a gente tem falado, tem falado. Aqui, é. É. porque a, a felicidade ela não traz gratidão para a vida de ninguém é algo bem distinto uhum. mas quando a pessoa ela pede ela busca ela ela pratica a gratidão ela decide ser mais grata decide que esse vai ser o estilo de vida que ela quer levar diante do próximo da sociedade do meio que ela convive principalmente diante de Deus, ela é feliz. E sabe o que é que eu fico mais impressionada nesse quadro? Que até o aspecto do rosto, o semblante da pessoa é diferente. Muda é, é, é uma pessoa assim que você se, você sente atraída por estar perto, atraída no sentido assim. Eu não tenho medo de me aproximar e de de ser ofendida, de ser maltratada. Por quê? Porque a pessoa, ela demonstra, né, Magda? A Bíblia diz que um coração feliz, alegre, é a formosura, traz a formosura uhum. no rosto, no semblante. E um coração grato é isso aí. A gratidão traz a felicidade. O contrário, não. A felicidade não traz uma pessoa não. grata. Porque ela pode estar feliz ali naquele momento e contudo, daí a pouco, já nem lembrar. Nem lembrar né? mais. É o velho ditado, né, que ela, que a gente, o ditado popular que a gente tanto conhece. Pessoa que cospe no prato que come. Né? Ela está feliz, ela está alegre, está muito bem ali, mas não é grato. Enquanto está satisfazendo. Exatamente. Né? Enquanto ela está satisfeita. Mas a gratidão traz a felicidade, porque é feliz um coração que é grato, né? Que é grata. É, é, é, é como se ela não pudesse passar por nenhuma diversidade, né? Porque aí o coração já esquece é aborreceu tudo. Aborreceu um pouquinho, né, é. Magda? É. Ela não está nem lembrando dos atos de. de que ela, que ela foi beneficiada por outras pessoas e pelo próprio Deus. Se ela foi aborrecida, se ela foi contrariada, olha aí as palavras que não deveriam sair da boca saindo. E sabemos é. que palavra tem olha poder, as né? Olha que O ligado na terra, era ligado é. no céu. E falando de palavras, de palavras, de um coração ingrato, o que é que sai? É a reclamação, é a murmuração, né? São... São, é o descontentamento tudo está bom para o outro tudo é bonito no outro não está feliz com nada, contente com nada porque o coração é ingrato a Bíblia também fala né, que a boca fala daquilo que o coração está tá cheio. Tá cheio aí é realmente é, é gratidão realmente tem que se praticar mesmo, Marcilia, quando a gente pensa a gente olha assim, gente como eu murmurei é verdade. por coisas tão é, e a gente, né, oh, Carol, a gente ouve tantas pessoas falar, e é fato isso, é, Magda, que, da, da gente ouvir. A gente precisa tão pouco para ser feliz. Basta a gente ser mais grato, que a gente vai encontrar tantos motivos para ser feliz. querer cobrar muito do Exato. outro, né? Quando a gente cobra muito do outro, a gente acaba ficando frustrado, porque o outro às vezes não tem aquilo não que você está querendo. Você tá querendo, é né? E a gente acaba olhando só o outro. A gente é. não olha a nossa atitude também é com o é, outro. é um problema. É verdade. Isso já entra naquele... A gente não tem que esperar nada de ninguém. Você é. faz para a pessoa... Sem esperar sem que esperar. ela faça para a gente. Para a gente. É, eu costumo dizer muito isso. Eu não, eu não posso fazer o bem pensando que eu vou receber o bem. Às vezes eu vou fazer o bem, mas não vou receber. Verdade. A mesma coisa que eu fiz criar então, expectativas é, em mim. Né? para que que eu vou ficar aqui vou fazer o, praticar o bem sendo que eu, eu não estou fazendo bem nem para mim mesma eu tenho que praticar o bem é, pensando que eu estou fazendo agradando a Deus e não a pessoa porque é, há muitas pessoas que falam assim ah eu faço de tudo no meu trabalho eu faço de tudo porque eu quero agradar o meu patrão mas aí o meu patrão chega uma certa vez que ela que ele não vai ficar satisfeito com você em alguma coisa, ele te demite. Aí você, nossa, mas eu dei minha vida por aquele emprego, eu fiz de tudo por aquele por, por aquele homem ou por aquela mulher e ela não foi grata a mim. Quer dizer, Querendo esperar das pessoas o troco. Verdade. A gente não pode ser assim. A gente assim. não pratica o bem, não pratica gratidão esperando nada em não troca. Não é? Porque senão realmente a gente não encontra felicidade. Não, não. encontra. É, uma Sim. vez eu vi um pastor falando que funciona assim. A nossa expectativa. Porque também está tudo tá ligado à nossa expectativa. Uhum. A nossa expectativa com o mundo está aqui. Está no joelho. Se o mundo fez um pouquinho a mais... Nós somos satisfeitos, fez até dois dedos acima, oh, fez, um, fez a mais do que eu esperava. A nossa expectativa com a nossa família, com quem a gente ama, tá aqui. Se ele fez um pouquinho abaixo, já vem gratidão, porque a gente esperava mais. Com o pastor, às vezes com a igreja, está aqui, né? Então, se fez um pouquinho abaixo, é. o nosso coração já fica ingrato. Então, é realmente, não criar expectativas nas pessoas. O único, o único que não nos decepciona é, é Jesus Senhor. Cristo. É o único. Onde não. há homem, há falhas. há falhas. Há falhas. Então, a gente então. tem que ser grata a Deus por tudo mesmo. E criar expectativas é? só no Senhor. Só frustra. Se isso não for no Senhor. Senhor, só frustra. É. Lei. A nossa expectativa tem que estar em Deus. É né no Senhor, é verdade. É, como já disse, eu sei... O porque, meu Redentor, é, e quem tenho crido, é, eu sei que o meu Redentor vive. vive. É, e é interessante o tanto que a Palavra de Deus, né? É. O tanto de textos bíblicos que nós temos falando de gratidão. Quanto, nos salmos, uhum. quando a gente vai lá, você vê o salmista, né? Rendei graças ao Senhor, porque é Ele é bom, bom. E a sua misericórdia dura, dura para, para sempre. sempre. Então, assim, você pega a Palavra de Deus, a Bíblia, que é a Palavra... Né, de Deus, e você vê o quanto o Senhor nos orienta pela sua palavra a ser grato. Se Deus está nos orientando a seguir esse caminho, é porque nos faz bem, é porque o honra, o glorifica e nos livra de tantas coisas más. Tantas pessoas que estão, né, Magda e Carol, enfermas no seu corpo físico porque são amargas, porque são descontentes porque são com a vida, são ingratas e a pessoa às vezes nem sabe que é por isso exato porque ela ela está cega exato é, é, é muito maravilhoso quando você se volta para a palavra de Deus e vê quantas orientações nós temos para viver uma vida com qualidade uma vida é, abundante no Senhor hum. e um desses conselhos em vários textos é nos chamando para essa realidade olha seja grato Paulo ele fala né deem graças, graças. Por tudo, né? Em, em tudo, tudo em né? Graças, em tudo dai graças, graças, né? Não por, mas em, em né? Em tudo dai graças. E... Irmã Magda e Irmã Sirlei hum, Tá aqui. Conte-nos um relato sobre o maior motivo da sua gratidão. Nossa. Da sua e depois da sua. <risos> Olha, A uma, o, o meu, o meu maior motivo de ser grata é, por Jesus Cristo ter me escolhido porque diz a palavra que não fui eu quem Glória o escolheu foi ele quem me escolheu primeiro então esse é um dos maiores motivos sabe, da minha gratidão todos os dias eu não vou falar para você todos os minutos que eu posso errar, posso pecar aqui mentindo mas todos os dias eu agradeço a Deus pela salvação, pelo batismo no Espírito Santo. Eu agradeço a Deus pela morte de Jesus Cristo, pela ressurreição dele. Sabe? Eu não, eu não nas minhas orações são essas as minhas palavras para com ele de gratidão a Ele pelo que Ele fez por mim. Ele me resgatou, Ele me comprou com sangue precioso que jamais eu poderia pagar. É uma, é assim, é o que eu faço não chega nem perto, nem perto do que Ele fez por mim. Então é um motivo da minha gratidão. É, ele ter me aceitado ter me colocado na posição de crer. Sabe, Carol? Porque tem muita gente, há muitas pessoas que não conseguem seguir a Jesus Cristo porque, primeiro, que elas não dão lugar. Segundo, que elas vivem uma vida, assim, incrédulas. Não, não creem. Então, quando a gente se vê nessa, nessa posição de crer, de pegar a palavra saber que a palavra fala com você, que é Deus falando com a gente isso é maravilhoso sabe, isso é maravilhoso não existe outra maneira de você é, é, agradecer a Deus a não ser ser grata a Ele ser grata a Ele por tudo que Ele fez por nós, ter enviado seu único Filho seu Filho Unigênito, para vir à terra, para nos resgatar, nos comprar no mercado de escravos e nos colocar na posição de crer. Isso é muito lindo. De filhos, né? E filhos, e filhos, filhos amados, amados. Amados. Ele firmou nossa Glória identidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Né? Amém. Maravilha, e a senhora, irmã Serlei? É, não tem como eu acrescentar alguma coisa, porque <risos> se nós temos... A pergunta sua, me, me ach, eu achei interessante, como você colocou o maior motivo... É. <risos> maior. É. Então, não temos, nós como servos, servas do Senhor, né, como cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, não temos motivo maior, né, irmã Magda, não, de Deus. gratidão do que esse que ela acaba de relatar, né? essa redenção, essa tão grande salvação é verdade. a gente tenta fazer um pouquinho para retribuir, servindo ao Senhor com alegria né Excelência. Carol, é, tentando é, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as palavras que o Senhor coloca na nossa boca é, falar com as pessoas né, falar com elas desse amor, que não tem explicação desse tão grande De amor, amor né ele nos amou de tal maneira né, então ser grata pelo amor de Deus porque essa salvação que chegou até nós através de Jesus Cristo não tem maior motivo de gratidão e quando nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pela vida da família que temos pelo, né, por quem nós somos como a gente né, veio nesse mundo porque é algo que me chama a atenção quando, quando dentro do programa é, se eu não me engano você ou a Magda, não lembro agora qual das duas falou, mas quando nós reclamamos nós somos ingratos a Deus então nós temos que louvar a Deus em tudo, em tudo porque é uma forma de agradecer a Ele o que Ele fez e faz por nós e fará porque está no tempo passado presente e futuro a obra do Senhor né? Ele nos salvou Ele está Clare nos salvando e Ele vai nos salvar então, a salvação, né, nessas é. três etapas. E, e a maior gratidão do meu coração é essa, é ter sido alcançada por esse tão grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E poder retribuir a Ele agradecendo, né, tudo que Ele faz. Porque tudo que Ele faz é bom. Verdade. Né? Um perfeito. E é verdade. <risos> Nós não temos mais tempo, né, e todo assunto que a gente fala aqui, ele pode ser, a gente dá para falar muito mais e nós vamos voltar e vamos falar de gratidão. E vamos citar, assim, exemplos da Bíblia, falar de grandes homens. Espero recebê-las aqui sempre. Ai, que bom. Né? E que todos vocês de casa fiquem com Deus. Tudo que nós falamos aqui, ter um coração grato, estar em Cristo, buscando né, a santidade todos os dias. Quando a gente fala de santos aqui, a gente fala de ser separado. Porque mesmo todos vocês olhando para nós... Nós somos falhos, nós somos homens. Algum dia nós vamos falhar, as pessoas vão encontrar falhas em nós, mas a gente busca melhorar, aperfeiçoar cada dia mais por Jesus, por um coração grato e devoto a Ele, ao Senhor, por tudo que Ele fez. né O Deus Emmanuel, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, aquele que é três vezes santo, príncipe da paz, o leão de Judá, o pão vivo. Ele, né? Água viva, né? O pão que caiu do céu, água viva. É Deus Todo-Poderoso e é que posso falar, assim, muitas outras coisas, adjetivos dele, né? Aquele realmente que se tornou maldito ali naquela cruz Verdade, por, nós. por nós, né? Que a gente não podia pagar tão alto preço. Então, que vocês tenham um coração mais grato, se policiem, a cada dia levanta, faça né, como um ritual, como um treinamento mesmo. Exato. Hoje eu sou grata, hoje eu agradeço por eu poder abrir os meus olhos por mais um dia. E que a misericórdia do Senhor se renova, né, a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor renova todos os dias, né? A cada amanhecer, é. se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos. Verdade. E, e que Jesus, né? Deus tem estendido o tempo da graça. A graça é o um favor imerecido, por isso que devemos ser gratos sempre, né? Sim, e a gratidão ela tá, é um favor imerecido e todos nós, e Deus está estendendo o tempo da graça, porque Ele quer cada vez mais corações, Ele quer cada vez mais vidas, mais salvas para Ele, para o reino dEle e para a gente poder um dia estar tá lá com Ele, né? na Nova Jerusalém. Né? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima edição do Entre Elas e do ADEC TV.